E aí galera, beleza? Ligados aqui no blog, avós .com E também no nosso canal no YouTube eu o seguinte, Borussia Dortmund, ontem, neste sábado, venceu a equipe do Wolfsburg Pelo placar de 3 a 0 E assumiu a liderança do campeonato Importante Um campeonato equilibradíssimo, um campeonato disputadíssimo e que agora a cada ponto é, é, é, vai acabar sendo muito fundamental né, no campeonato que está sendo mais equilibrado talvez da década, né? Porque são equipes muito muito próximas uma das outras, né? E então tudo que pode acontecer aí do, do campeonato aqui para frente agora ganha a cada momento de decisão muito forte, né? E, e o Dottom jogou muito bem, fez, fez um primeiro tempo que eu acho que poderia ter arriscado mais Mas depois melhorou, uh, teve o Royce que se machucou, depois o Gotti entrou E, e aí de, a, a, o jogo foi se construindo o resultado E aí o, o, o Dottom confirmou sua vitória muito bem uh, Guerreiro fazendo gol né, o Hazard cabiu pela cara, o Guerreiro veio do segundo. E o, o Mario Gotti, de pênalti, de um pênalti muito bem marcado, fez o 3 a 0. Numa rodada que acabou sendo algumas coisas inacreditáveis, né? Nós tivemos aí a, a goleada do eintracht do, do Frankfurt para cima do Bayern, né? 5 a 1, um, o culminou neste domingo com a demissão do Nico Kovac, né? E sábado agora, né, nós vamos ter aí só de clássica. De um lado, o, o Baio de Munique que agora tá sem técnico, pelo menos por enquanto, contra o Borussia Dortmund, o Lucian Pabllo, que também tá, tava aí meio na corda bamba, tava meio na situação, será que vai, será que não vai, será que vai melhorar o resultado, será que não vai, parece que agora aí eu espero né, que consiga ter aí resultados. É, que possam uh, uh, Crescer aí Como gente né, pro, pro Dótomo No campeonato, quem sabe aí para Remotivar esse elenco, né Que tá precisando Apesar das declarações do Sebastião Kel De dizer que não precisa de centroavante E tal Eu não sei se ele quis conversar Se ele quis dar uma de migué Mas O Dótomo é nítido Do que precisa, sim de que a força você precisa assim de elenco, porque não dá para confiar no goto tudo, todo o jogo e também não dá para confiar no, na recuperação do Alcácer toda vez que ele for se lesionar por conta da idade que ele está é, avançada, né? Conforme você vai chegando no final da carreira, você não consegue mais é, render aquilo que você espera, né? E, mas vamos ver o que vai acontecer no meio de semana. Tem Liga dos Campeões da Europa aí na terça-feira. Amanhã nós vamos fazer um pré-jogo. Muitas informações. Uh, certamente tudo isso daí que está acontecendo uh, vai gerar né, muita expectativa. Né? Qual vai ser a decisão que vai ser tomada do Lucian Pave em relação a quem que ele vai usar para o jogo da terça-feira. Né? Vamos ver se o Marco Royce que ele teve lesão muscular... Uh, grave ou não, porque ele saiu andando na zona mista, então hum, não dá para a gente prever. E vamos aguardar para ver as, cena, as cenas desses próximos capítulos, porque essa semana pode ser fundamental. Aí o Borussia Dortmund, porque sabe, das duas, uma, ou para embalar no campeonato e, e, e subir o, o, o degrau de vez, né? de, de começar a pegar o patamar cada vez mais forte e aí chegar na janela de janeiro e se reforçar, que eu acho que é a questão mais importante uh, e ou a coisa começa ou volta aquela estaca que estava antes na questão da, da incerteza né, do, que, do que pode é, ocorrer né. de qualquer forma uh, a, classica, uh, a classificação do campeonato com a vitória do, do, do Schalke por 3x2 uh, para cima do do Augsburg, né? cara isso foi de virada, inclusive. Colocou a seguinte classificação, né? O Borussia Mönchengladbach lidera com 22 pontos. O Borussia Dortmund agora o é novo vice-líder com 19. O Leipzig que goleou para 8 a 0 mais. Meu Deus do céu. 8 a 0 meu pai. Eu nunca tinha visto isso na, com outra equipe na Bundesliga, né? Negócio até raro. É o terceiro colocado com 18, e olha que coisa interessante. O Bayern é o quarto colocado com 18, o Freiburg, veja vocês. Todo mundo falando que o Freiburg tá morto, que não vai acontecer nada e tal. A gente até imaginava que o Freiburg é, pudesse ficar até, voltasse ali para as posições que normalmente ficaria, né? Ou seja, nono, décimo colocado, que nada. tá ali no meio do bolo. Tá ali em em, em, em, em, em. em quinto lugar, o Schalke aí na sexta posição com 18 pontos. Impressionante o que está acontecendo com a rodada, né? Diante de todos os fatos possíveis, o Praibor tá ali no meio do bolo. Vamos ver o que, que vai acontecer com isso aí, né? Imagina a rodada de sábado. Melhoros. Mas é isso, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o assunto e amanhã nós vamos fazer aquele pré-jogo um malutinho que vocês já estão ligados. Maravilha, um abraço para vocês aí e até mais. <SILENCIO>